Anitta e Leonardo DiCaprio juntos no Twitter promovendo uma ação de marketing social. Depois da vinheta, eu te conto tudo. Muito prazer, eu sou a professora Renata Corrêa especialista em marketing digital desde 2013 e também empreendedora digital, onde eu ensino professores a fazerem vídeo aulas como esta daqui e também conteúdo para profissionais de marketing ampliarem o seu conhecimento. Então hoje eu trouxe esta notícia que é bem recente, tá certo? É... Por quê? Porque os dois, a Anitta, ih, desculpa, caiu aqui o meu microfone. A Anitta, ela tem um posicionamento de marca, correto? Ela trabalha muito a marca pessoal dela, ela é empresária, né? E ela que promove aí, junto com a sua equipe, naturalmente, né, as estratégias. O que, que eles fizeram? Os dois juntos no Twitter tá certo? Eles fizeram um post para trabalhar marketing social, incentivando jovens a tirarem o título de eleitor para votação, né, que nós estamos esse ano em campanha. Então, a gente vai observar essa notícia aqui, tá certo? Que é o marketing social. Agora, por que marketing social? Marketing social é uma estratégia de mudança de comportamento do consumidor na sociedade. Tá certo? Então, por meio é, desta comunicação que os dois fizeram, isso teve um engajamento enorme, viralizou né, esta campanha e faz com que os jovens eles possam né, despertar a consciência para o voto e, e tirar o título de eleitor, que era o propósito da campanha. Tá certo? Então, vamos lá, vou compartilhar aqui minha tela. compartilhar aqui a tela para que vocês possam analisar comigo. Deixa eu ver se vocês estão vendo, ok. Então, Leonardo DiCaprio responde a Anitta em português e incentiva jovens a tirarem o título de eleitor. Olha que bacana que, né, esta ação dos dois e naturalmente né ela consegue alcançar ainda mais visibilidade no contexto mundial rede de apoio de milhões né após contar sobre o longo papo que teve com ninguém menos do que o astro né Leonardo DiCaprio sobre as eleições no Brasil durante o badalado né o evento que eles foram na última segunda-feira tá em Nova York Anitta teve uma bela resposta de apoio do astro de Hollywood. Olha o que ele coloca no Twitter. O compromisso da Anitta com a democracia é inspirador. Conversar com artistas talentosos e comprometidos em ajudar a salvar o planeta me traz esperança de um futuro melhor. Ouça a Anitta e tire seu título até as né, 23h59 de hoje. E olha o que a Anitta responde. Então eu conto. Ontem, eu passei horas né, com o Leonardo DiCaprio, né, no Instagram dele, falando sobre a importância dos jovens tirarem seu título de eleitor. Está na reta final. Vocês sabiam que ele sabe mais sobre a importância da nossa floresta amazônica e tal? Aí, ela foi falar né, do, do presidente, que não cabe a nós aqui, né? Vamos ver aqui, ó. Vambora, você... Eu e o Léo de Capro salvar esse país convocou a é, mega, né? Mega e abusada. Então, ou seja, gente, é, eu trago essa campanha aqui do Twitter porque porque é uma forma de visibilidade de marca, é uma forma da gente conseguir entender as notícias que estão atuais tá certo? Muita gente não usa o Twitter, mas eu gosto porque a gente fica sabendo das novidades, tá certo? Deixa eu tirar daqui. Então vamos analisar aí, né? Duas celebridades, um astro mundial e a outra cantora brasileira. A Anitta, a gente vai ver um case daqui a pouco no um vídeo, né? Que mostra muito as estratégias dela de marca digital, tudo que ela faz de posicionamento de marca, tá certo? No entanto, vamos analisar esse aqui com o Leonardo DiCaprio. Foi uma oportunidade, certo? O que, que, né? Claro que a assessoria de imprensa dela, junto a ela, né? Tem toda uma campanha aí, tem toda uma, é, uma equipe por trás. No entanto, eles estão atentos, o que realmente tem de novidade. Então, momento eleições, né, analisaram que muitos jovens não querem votar, então foi uma forma, né, dela puxar o gancho com o astro para que ele pudesse colocar essa nota aí no Twitter. E isso viralizou, isso faz com que ela tenha cada vez mais resultados na sua marca, no seu posicionamento e trabalhando o marketing social. É, que é uma forma né, de marketing, de estratégias, para mudar o comportamento do consumidor na sociedade, seja uma pessoa, um indivíduo, né? então, nesse caso, para falar para os jovens, para despertar a consciência para o voto. No entanto, tem inúmeras outras é, estratégias de marketing social, como, vou dar alguns exemplos, Cinto de segurança. Lembra? A gente não usava cinto de segurança. E aí a gente começou, né, é, o governo, enfim, políticas públicas para isso, para que a gente pudesse ter a noção de colocar o cinto de segurança. É, isso hoje é natural. No entanto, teve toda uma campanha por trás. Cadeirinha no carro para crianças, Faixa de pedestre, é, não fumar em lugares públicos, enfim. Então, tem diversas campanhas para trabalhar o tema de marketing social e essa daqui é uma delas que a gente tá falando aqui para vocês né que realmente foi uma super oportunidade aí né dela poder estar aí em vários vários veículos de comunicação com é, falando sobre isso sobre o marketing social tá certo e agora eu vou colocar um vídeo que a RD Resultados Digitais fez mostrando algumas estratégias de posicionamento de marca que ela usa de co-brand de parcerias né que co-brand são parcerias é, com é, que pode ser do próprio segmento ou não tá de relacionamento com os fãs como que ela como que ela viraliza né a marca dela tá certo então eu vou colocar o vídeo e depois eu volto para que a gente possa fazer as análises colocar aqui. A paradinha. A paradinha. Ah, ah, ah, e vocês acharam que eu não ia falar de marketing digital hoje, né? É melhor dar uma paradinha e prestar atenção nesse vídeo. Sabe o que a Anitta tem a ver com marketing digital? Posso te garantir que muito mais do que você imagina. Quer descobrir? Então prepara que o vídeo de hoje está imperdível. <risos> Olá, sou o Matheus Faixin e aqui da Resultados Vitais. E se você é novo no canal, já se inscreve pra não perder nenhum vídeo, hein? Não importa qual estilo musical você gosta, aposto que você conhece ou já ouviu falar de Anitta, né? Tudo bem, tudo bem, com daquele seu tio que insiste em viver no mundo sem internet ou TV a cabo. Ele talvez não saiba. Mas o fato é que a funkeira carioca conquistou o mercado da música nacional nos últimos anos. E se você também viu a série documental dela na Netflix, já sabe que é só questão de tempo até esse fenômeno virar mundial. A cantora é a brasileira mais seguida do Instagram. Ela tem mais de 30 milhões de fãs só na rede social. E é uma das artistas mais ouvidas do Spotify. Só pra você ter noção, os videoclipes dela vêm a casa dos bilhões de visualizações. Tudo isso saindo do anonimato. E desde 2014, assumindo a gestão da sua própria carreira. Sim, a Anitta é sua própria empresária. Mas por que falar da Anitta num canal sobre marketing digital? Você deve estar se perguntando. Bem, o case Anitta vem sendo abordado como parâmetro de sucesso por diversos canais especializados em marketing. Afinal, a Anitta não é só uma cantora, mas é uma marca também. Trazendo essa perspectiva de negócios, separamos quatro lições de marketing utilizadas pela Musa que podem, e convenhamos, devem ser aplicadas o quanto antes na sua estratégia de divulgação e comunicação da sua empresa. Segura aí que o show tá só começando! Se existe algo que a Anitta sabe fazer bem, é manter a sua imagem sempre ativa na mídia. E pra isso, ela não depende de notas de fofoca sobre sua vida ou tentativa desesperada de chamar a atenção. A cantora sabe como, onde e por que aparecer. A musa tá sempre com algum novo projeto em andamento. Participando de programas de televisão, gravando e divulgando novas músicas ou videoclipes e se apresentando na agitada agenda de shows pelo Brasil. E tudo isso sem falar da presença realmente ativa nas redes sociais. A cantora sabe que seu público tem ânsia por informação a seu respeito, e por isso vive criando ações de engajamento nas plataformas digitais. Basicamente, a Anitta produz notícias e por isso é pauta recorrente. Já se foi o tempo em que os veículos de comunicação eram os únicos canais que conseguiam atingir grandes públicos, hoje uma marca pode ser sim seu próprio canal, produzindo conteúdo que seja interessante para o seu público e criando um senso de autoridade em cima da própria estratégia de Inbound Marketing. Fazer parcerias não é novidade no mundo da música. Quantas vezes já não vimos algum cantor de MPB produzir uma outra canção com outro cantor de MPB? Ou ainda uma banda de axé tocar com outra banda de axé nos carnavais mais animados da Bahia? Até aí, nada de novo. Bem, pelo menos até olharmos de novo o caso da Anitta. Será que faz sentido colocar uma funkeira para colaborar com uma dupla sertaneja, um cantor de forró, uma estrela colombiana de reggaeton, uma popstar australiana e uma drag queen brasileira? É claro que faz. A estratégia da cantora é evidente, atrair públicos que estão associados a outros gêneros de música e, com isso, aumentar sua própria visibilidade em um jogo em que ambas as partes saem vitoriosas. Isso sim é co -grading. A efetividade dessas ações só prova o quão inteligente pode ser traçar uma estratégia de marketing que envolva a colaboração de duas marcas como forma de promover um objetivo em comum. Por isso, deixe o preconceito de lado e faça uma listagem com todas as possíveis empresas ou personalidades que podem contribuir de alguma maneira para aumentar a visibilidade do seu negócio. E não deixe de colocar no papel os nomes que, pelo menos à primeira vista, não têm relação nenhuma com seu produto, afinal você nunca sabe qual colaboração pode resultar no seu próximo hit. O relacionamento é uma parte fundamental do processo de vendas para qualquer tipo de negócio e é nessa fase que o consumidor tem um contato mais intenso com o fornecedor, o que muitas vezes influencia diretamente na decisão de compra de um potencial cliente. E essa mesma lógica que é recorrente nos ensinamentos das boas práticas de Inbound Marketing também se aplica no contexto musical. Então por que não dar uma espiadinha do outro lado do muro para ver se esse pessoal não está fazendo alguma coisa que também a gente pode utilizar por aqui? Como já dissemos antes, a Anitta sabe exatamente quem é seu público, onde ele está e o que ele deseja. Por isso, a cantora faz questão de manter a sua imagem constantemente presente na mídia tradicional ou nas suas redes sociais. Mas além de produzir conteúdo de forma constante e recorrente, a Anitta tem clareza do seu core business e se preocupa com a forma com que dialoga com seu público. A cantora sabe que sua suposição são de uma geração que não desgruda do celular e que estão constantemente conectados no Facebook e no Instagram. Por isso, ao invés de anunciar alguma grande novidade em um programa de televisão, a fanqueira prefere criar uma campanha de engajamento em seu próprio canal nas redes sociais com direito a transmissões ao vivo e postagens constantes, como que ela fez no lançamento do single Paradinha. Falta pouco para o nosso clipe de Paradinha. Vamos lá fazer então subir uma hashtag no Twitter? A questão aqui é saber como, onde e quando seu público se relaciona e consome seu conteúdo. Sabendo disso, fica muito mais fácil ter uma comunicação efetiva com ele. Já chegou até aqui e ainda não se inscreveu no nosso canal? Ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Toda semana tem dicas novas de marketing digital para você. Agora sim, vamos para o último e grande ensinamento de Anitta. Por vir de um gênero marginalizado, a cantora teve que enfrentar preconceitos para conquistar seu espaço no cenário da música pop. Afinal, a ideia de que o funk seja um estilo musical de menor valor ainda persiste por inúmeros fatores, principalmente pela sua origem e popularização nas comunidades mais periféricas. De certo modo, Anitta teve que educar o grande público e mostrar que seu trabalho poderia proporcionar experiências diferenciadas para os seus consumidores. Além, é claro, de se manter fiel ao público que acompanhava desde o início da sua carreira. Aos poucos, a cantora foi apresentando seu trabalho de forma recorrente, com uma estratégia de comunicação bem integrada e assim conquistou públicos cada vez mais interessados e engajados. Por isso, pensar em estratégias de educação de mercado serve tanto para a Anitta quanto para a sua empresa. Basta entender melhor o seu mercado e avaliar quais são as melhores formas de atingi-lo. Bacana, né? Conta pra mim nos comentários aqui embaixo o que mais você acha que a gente pode aprender sobre o case da Anita. Enquanto isso, eu vou botar pra tocar o movimento da sinfonia, porque ninguém é de ferro, né não? Até mais. Muito bacana, né? Então, ou seja, vamos lá. Né? Primeira estratégia que ele coloca. Quem não é visto não é lembrado. Ele diz né, que ela trabalha com novos projetos, que ela tem um engajamento muito forte na, nas redes sociais, que ela gera conteúdo, né, então conteúdos de autoridade, e trabalha as estratégias de embalde marketing. Portanto, gente, então, assim, quem não é visto não é lembrado. É importantíssimo a gente ter o nosso posicionamento. Né? Por quê? Porque é, dessa forma você vai conseguir passar o seu conhecimento, né? Nós professores, a gente passa o nosso conhecimento para frente para que as pessoas possam conhecer o nosso trabalho. E profissionais da área de marketing, precisa também ter, né? Nem que seja o é, um LinkedIn, seja... Eu incentivo muito a fazer o canal no YouTube, vamos supor... Se você tem um hobby, tá? Então vai, você é um profissional da área de marketing e você não quer ficar falando de marketing, você quer falar de algum hobby seu. Exemplo, fotografia. Coloca dicas de fotografia e depois você também fala do seu trabalho, o que, que você faz, tá certo? Então, assim, é importante a gente ter presença digital. Segundo, Co-Brand, olha que interessante, que curioso, né? Ela faz parcerias com segmentos diferentes do dela, ou seja, outros tipos de é, escolhas musicais, gêneros musicais. Isso faz com que ela amplie a audiência. Então, levando também é, para a nossa realidade, né, nós professores ou profissionais da área de marketing, quanto mais a gente conseguir também entender é, quem que pode agregar para o meu negócio, ou seja, uma empresa, enfim, é importante para que a gente consiga ampliar aí a nossa audiência. Vou dar um exemplo meu. Vocês sabem que eu trabalho com marketing digital, né? E também com é, o ensinando professores a produzirem e é, venderem o seu curso online. Para que você possa monetizar o seu conhecimento. E o que, que eu faço? Eu faço parcerias. Por exemplo, eu tenho uma parceira que é a Cecília, do Enneagrama, Método Enneagrama. Você colocar lá no Instagram, Cecília Enneagrama, ela é, trabalha conteúdos e cursos para transição de carreira ou seja, ela ensina como você consegue fazer uma transição de carreira e ela também me ajudou, né? Porque eu sempre trabalhei no mercado corporativo, depois sempre lecionando em, em nas universidades, né, no presencial e como fazer essa transição aqui para o digital. Hoje eu ensino por meio do digital e eu ensino meus colegas, né, professores a também produzirem o seu vídeo, a fazer o canal no YouTube e ter uma monetização aí pelo seu conhecimento. Por essa plataforma aqui que eu estou gravando, o StreamYard, vocês viram que eu compartilho o vídeo, posso compartilhar meus slides, coloquei minha vinheta e o vídeo sai prontinho sem editar. Então, eu ensino isso. E aí, voltando para o Cobrand, inclusive, segunda-feira aqui as inscrições estão abertas para a minha quarta turma, tá certo? Eu vou divulgar aí nas redes sociais. E voltando aqui para o case da Anitta, co-brand, ela trabalha diversos segmentos. Assim como nós também podemos trabalhar diversos segmentos, como eu faço com a Cecília, né? É, eu coloco no meu, na minha plataforma de vendas, é, o curso dela, então eu dou como bônus, né, é muito legal, gente, porque ela faz com que a gente reflita nas nossas crenças limitantes, como que a gente consegue se ressignificar, como não procrastinar, né, então, ou seja, a gente procrastina muito, a gente deixa sempre, ah, não, hoje não dá para fazer, deixa para amanhã, ah, isso é muito difícil, porque o nosso cérebro paralisa a gente, é, ele quer o que? A nossa mente, ela explica o seguinte, que a nossa mente, ela faz com que a gente prefira as coisas fáceis né, e, e rápidas. Agora, se for um pouco trabalhoso, se for algo que você não conhece muito, você vai procrastinando. E o seu objetivo de vida vai procrastinando tá certo? Então ela fala muito sobre isso. E eu tenho parcerias com ela. Então eu coloco o bônus dela no, na minha plataforma de vendas e ela coloca o meu na dela. Tá certo? São segmentos diferentes. Terceira estratégia é que, que ele coloca que seu público são seus fãs. Então, se você realmente tem um público que gosta do que você fala, o seu conteúdo, né? Certamente eles vão fazer o buzz marketing, que é o boca a boca, né? E aí isso dá muito mais certo do que você ver um anúncio meu. Tá certo? Então o buzz marketing, que é o boca a boca, gera muito mais autoridade. E quarta estratégia, driblando os preconceitos, né? Então ela educa o público é, ela tem uma comunicação integrada e, deixa eu ver o que mais que ele colocou, é, ela faz muito, é, muito, muito, ela tem muita presença nas mídias digitais, diferente das tradicionais, onde ela faz todo esse engajamento e vocês viram que ela fala, oh, gente, bora lá fazer um, né, um hashtag para o Twitter, fazer uma comunicação. Então, ou seja, ela leva o público dela para a mídia que ela né, está tendo o resultado naquele momento. Então, ou seja, gente... A gente percebeu por esse case né, que a Anitta não é somente uma cantora. Ela é empresária, ela tem marca, ela tem um posicionamento de marca dela. E é por isso né, que ela conseguiu essa nota né, com o astro de Hollywood, aí, Leonardo DiCaprio. Por quê? Porque ela trabalha muito é, engajamento, articulação e estar no momento certo, na hora certa, né? Nós estamos no momento de campanha, então ela puxou esse gancho com ele para que realmente sensibilizasse né, ele e essa equipe e fizesse essa nota aí no Twitter e que com isso ela consegue alcançar um público maior, tá certo? Espero que você tenha gostado, se inscreva aqui no meu canal, curta, compartilhe, porque isso é muito importante para mim. Tá certo? E segunda-feira estão abertas as inscrições para você que é professor e deseja fazer uma videoaula como esta aqui. Eu vou te explicar como que eu faço isso sem editar. Você vê, o, o vídeo já está prontinho. Se eventualmente eu erro alguma coisa, continua. E eu não preciso ter equipe técnica para editar os meus vídeos que antes eu precisava, enfim, gente. Então, assim, olha, é, é facilidade para nós professores, tá certo? E muito obrigada pela sua presença aqui e até a, o próximo vídeo. Tchau, gente.